A previsão do Banco Central é que a energia elétrica suba mais de 40% neste ano, em média, em todo o país. É demais, né? E já tem muita gente, por isso mesmo, tentando gastar menos. Mas tem também quem busque alternativas. Foi exatamente nisso que o um empresário do interior de São Paulo pensou. Ele vende e instala placas de energia solar. O sistema básico abastece uma casa com quatro pessoas. A gente costuma dizer que em cidade pequena, todo mundo sabe da vida do outro. Mas em Artur Nogueira, no interior de São Paulo, pouca gente arrisca dizer para que serve a placa que esse carro leva no Reboque. Não tenho ideia do que é. Dá um palpite. Então, não sei. A gente ajuda. O Reboque carrega uma placa fotovoltaica, um nome esquisito para definir uma função nobre. Ela transforma a luz do sol em energia elétrica. É só ficar no sol e a placa gera energia. E de graça, ela pode ser usada para qualquer coisa. Aqui foi ligada numa geladeira e está funcionando direitinho. Olha só, gelada. O empresário Marcelo Moraes enviou um e-mail para nós e contou como criou um negócio lucrativo. Ele tem uma empresa que instala placas solares. Ano passado faturou 300 mil reais e espera dobrar o valor este ano. Além de ser uma fonte inesgotável, né? é gratuita, né? Não temos que pagar pela luz solar. Marcelo montou o um negócio em 2011 com 40 mil reais. Importou placas da China e fez da própria casa um showroom. Aqui ele instalou 12 painéis solares no telhado. Meio dia e a placa tá fria, não esquenta. Isso acontece porque ela não usa calor. Ela usa a luz do sol para gerar energia elétrica, né? Como é que acontece esse fenômeno aqui? Olha... Se você pode perceber, você pode perceber por aqui que tem aqui alguns fiozinhos na base aqui do silício do coletor. Esse silício ele é responsável pela transformação da energia luminosa em corrente elétrica. O sistema básico instalado custa 20 mil reais. Abastece uma casa com quatro pessoas toda equipada com eletrônicos. E ainda sobra energia. Sobra? Esta é uma casa de dar inveja para qualquer consumidor. Aqui o um medidor de luz anda para trás. Olha só, ele retrocede. Como é que é isso? Em vez de pagar, você está vendendo energia? É isso mesmo. Nós vendemos aqui o excedente da energia elétrica e assim nós podemos economizar essa energia aí. Esta fábrica de cosméticos instalou 36 módulos no telhado e derrubou a conta de energia pela metade. Economia de R$ 2.500 por mês. A gente vai... É, Capitais esses recursos e investir na própria empresa, em mais tecnologias e mais aumentos de produção. E lá vai Marcelo divulgar as vantagens da energia solar. Num ano em que a conta de luz deve subir mais de 40%, o que não falta é gente buscando formas de economizar. Pagava 60, 79, agora estão pagando 100, 100 e pouco por mês. Você com desse em casa ajudava bem? Ajudaria bem, viu?